Bash Camp especial de hoje, estou aqui na Swing Channel em São Paulo com a presença do Patrick. Nós vamos falar de jogos pan-americanos, um pequeno rescaldo do que foi o Pan e principalmente, Patrick, do a impressão do que, que fica dessa conquista do Pan rumo a Tóquio. Dá para comemorar o que se fez em Lima? Olá a todos, Patrick aqui da Swing Channel. É, o Pan-Americano, essa chuva de medalhas era esperada, principalmente no masculino. Todas as provas, o masculino tinha chance de disputar, acabando vindo a medalha só não nos 200 peitos. Tirando isso, o Brasil já tinha chance, mas os tempos, natação é cronômetro, não foram bons. 200 metros foi ruim para o Brasil, 400 metros foi ruim. Os tempos não foram o que a gente planejava. Então, é interessante ganhar as medalhas de ouro, prata e bronze que ganhamos, mas não é uma expectativa de medalha para os Jogos Olímpicos, até um pouco longe disso, né? É, mas, mas tem uma coisa interessante, que é não foi só o Brasil que não nadou bem, né? Eu até comparando um pouco, uh, por exemplo, o PAN 2015, nós tivemos 25 recordes pan-americanos, no recorde, no, no, no PAN de 2019, foram só 6 recordes pan-americanos. Embora nós tivéssemos algumas provas que foram expressivas, de uma forma geral a competição teve um nível mais baixo do que 2015. Teve Evidentemente que havia a seleção A do Canadá, que faz muita diferença em 2015, andando em casa, mas eu identifico também uh, uma questão de condições locais. Me pareceu assim, por exemplo, eu estou falando aqui, por exemplo, eu acho que a piscina tava, tinha muito mexida, eu acho que os deslocamentos dos atletas foram um pouco grandes, o horário de 8h30 da noite para os atletas é tarde, os atletas estavam saindo e fazendo um exame de óptimo, os caras faziam um antidoping com 24 pessoas ao mesmo tempo. Enfim, eu acho que de uma forma geral, eu acho que as condições locais não foram boas. Então, tipo, não foi só o Brasil que não nadou bem, né? Exatamente. A Vila Pan-Americana era afastada da piscina, né? Era o 30... trânsito é maluco, né? A distância propriamente de quilometragem não é tão grande. O trânsito aqui deixava isso um pouquinho mais evidenciado, potencializava isso. Mas olha que a curiosidade, no Pan de Toronto, em 2015, foi antes do Mundial. Aí o Brasil nadou bem, quando chegou em Kazan, só o Thiago Pereira subiu no pódio. E agora foi um pouquinho... Em prova olímpica. É, é, em prova olímpica, exatamente. É, quem mais subiu no pódio? Acho que foi em que 2015... O que... Etienne, o Nicolas... Exatamente. É. E aí, quando agora esse ano aconteceu que o Mundial foi primeiro, aí o pessoal sofreu com fuso horário, 12 horas fracos, de fuso horário. Já estão frato 50 livre. E tiveram que vir. É, foi bronze, E tiveram que vir para o Panamericano. Então o Panamericano acabou saindo muito pior do que o Mundial também. Então é, além muito da... Muito pior. O que é o que é muito pior, desculpa? Cronômetro. Então, assim, o Quereguini não fez 47, o Bruno Fratos piorou acho que 30 centésimos. O Fernando Schaeffer não nadou para um 45. É, o, o 400 livre do Fernando mas ele não Mas, mas, mas, aí, mas esse, é, esse é o meu ponto. É, eu quero saber assim, é, o fato de você não ter feito as marcas, dá para você comemorar as medalhas ou não? Tem Pode comemorar. A medalha de pan-americano é importante ganhar dos Estados Unidos, subir no pódio, escutar o hino, né? vencer. É... O próprio Nathan Adrian fala sobre isso. É, tem uma noite que ele, que ele os Estados Unidos ganham sete das seis provas do dia. E aí ele comenta que pô, é super bom para um atleta... Né? E eu estou falando de um cara que já ganhou tudo. O cara foi é um campeão mundial, campeão de curta, de longa, olímpico, e agora campeão pan-americano, mas ele diz assim, ele diz que é importante ganhar. E eu, eu, o meu, meu ponto é assim, eu, eu acho que tem que ser separado um pouco com relação à performance e com relação ao resultado. Exatamente. E eu acho que, tipo assim, os resultados são bons, são bons. né Só que... É, o meu ponto é, o que nós vamos levar de Lima para Tóquio? De Lima, eu não consigo... Em relação a tempo, a gente não vai levar muita coisa, em relação ao cronômetro. Sim. Né? O que a gente vai levar é um pouco de experiência de prova, é, foi muito colado no Mundial. Eu não vejo muitos benefícios desse último Pan-Americano para o Mundial. Não, não, é, não é tão nítido... Aos olhos de um, de um especialista, o que pode ser levado. Deixa eu fazer. A gente vai fazer... Quem pode ganhar a medalha vai estar nos mesmos. Ana né? então, Marcela então, então, é, é, e Bruno Prato. E o remissamento quadro sem livre, é, né? é, é, Isso eu até comentei é, durante a transmissão do, do Sport TV. E para mim, assim, tipo... A expectativa que eu tinha para Tóquio 2020 antes de Guanju é a mesma que eu tenho pós-Lima. É a mesma que eu tenho também. E não mudou, não mudou. mudou não mudou. E, e tipo, assim... Eu até fico triste em dizer que não mudou. Eu queria que aparecessem outros valores, mas não mudou. É, a gente ainda dá tempo da, de, um, de um pessoal é, brasileiro que está em oitavo do mundo dar um salto. Correto. É, a gente tem... É, mas aí não tem nada a ver com o Pan-Americano, mas tem oito ou nove atletas do Brasil que podem dar um salto de oitavo para um terceiro. A gente está falando de Fernando chefe a gente está falando de, do próprio Marcelo Queregui, que é um veterano, mas está sempre no 47, a gente está falando de um Breno Correia, de um Brandon Almeida. Elas ainda têm uma margem de tempo de 10 meses para dar um salto que a gente. que pode vir de 10 atletas dois é, dar um salto. É, bom, e agora, tipo assim, é, eu, eu queria falar, puxar um pouquinho é, o resultado da natação feminina. E eu tenho uma, uma, um detalhe interessante que é o seguinte: nós não nadamos bem. É, com as nossas meninas uh, no PAN, certo? Isso é incontestável. Foram poucas, nós tivemos melhora de tempo, nós tivemos a Fernanda De Goege, bateu o recorde sul-americano, e a Aline, que melhorou o tempo dela, nos 200 livres, né? Mas a gente também não nadou bem com as meninas no, no Mundial, né? A gente também não nadou bem com as meninas no giro pela Europa, e a gente também não nadou bem com as meninas no Troféu Brasil. Então, tipo, é, não, não houve assim uma suposta, né? Tipo assim, nós, neste momento, eu acho que as meninas não estão bem. Eu acho que esse é, um, é, é importante que seja destacado isso. É um, é um, lembra um pouco a era da década de 90, onde o masculino era muito mais forte que o feminino. né? Gustavo Borges, Fernando Scherer, Rogério Romero e Luiz Lima eram muito mais fortes que, que a natação feminina. E, infelizmente, a gente está vivendo a mesma realidade, uma disparidade dos homens com as mulheres. Tem a Marcela, tem é, a Etienne Medeiros, mas é muito pouco. E não teve nenhum resultado expressivo realmente. É uma pena. Para o Pan-Americano era uma oportunidade. Porque quando você tem possibilidade de subir no pódio, você dá você tem aquela motivação a mais. E não aconteceu isso com as meninas. Os revezamentos foram muito fracos. é Eu, eu até acho que os revezamentos hoje uh, são a maior perspectiva das meninas de classificar para a Olimpíada. Vai ter que nadar tudo de novo. É. E, e eu, eu até vejo 4 por 100, 4 por 200. E até mesmo 4 por 100, eu vejo com chance de... Olímpica. As minhas só precisam fazer as melhores marcas dela na hora certa. Mas eu vejo muito mais chance, por exemplo, do 4x200 livre entrar do que a, Etie, do que a Larissa e a, e, a, e a Manuela entrar pelos 200 livre, por exemplo. Eu acho que o 4x200 é muito mais real de entrada do que o 200 livre. E, e elas podem entrar, né? E ainda tem 400 metros misto também. É, é mais e, uma oportunidade. Esse, esse eu tenho quase que convicção que entra, é. porque aí os, os homens ajudam muito, né? Os homens desequilibra muito. Bom, agora vamos falar um pouquinho, quem foi a maior revelação do PAN para ti? Revelação? É, nacional ou... Nacional, meu... nacional. É, é, revelação do PAN, eu acho que a gente já esperava, né? De tudo que estava acontecendo ali, mas a... Desculpa, a menina do 200 e 400 livre patrocinada pela Momai, a, a Ana... Qual a Ana? Do 200 e 400 livros que abriu 400 livros. Aline! Aline! Aline! Aline! Aline! Desculpa. Aline, Aline, Aline. desculpa Aline. Né? É. Foi Ela não gostou de fazer Surpresa boa! É, uma surpresa é, boa. 1,59 é, é, no momento é. que precisava abrir. É, eu, eu, eu gostei demais da Fernanda de Legoege. Eu achei assim muito bacana, uma eficiência legal. Uma prova que a gente é muito fraco ainda, né? Mesmo que tendo feito 2 e 11, mas. Já tendo feito duas vezes na casa do 1 em 1, eu até eu vou dizer mais. Eu vejo essa menina dando até abaixo de 2 e 10 em breve. Eu queria falar a da Goija, mas eu não achava a revelação, porque eu já, já, já faz um tempo que ela é. está liberando, né? No, ela teve uma participação bacana no High E, e entre mundo. os meninos, entre os rapazes, nosso, nosso, nosso, nosso time que. Uh, de, das, da galera que veio do Mundial, né? Tem uma galera que. Tipo, meio, quase que todo mundo piora os tempos, né? mas, por exemplo, o Léo consegue melhorar o tempo dos 200 borboleta em relação ao que ele fez no final. O próprio Vinícius Lanza nadou melhor do que ele fez na semifinal de 100 Sem borboleta. O, pra ti, quem chamou mais atenção entre os homens no, no, no PAN? Se for revelação, eu falaria a dupla é, Berenio Correia e Fernando Schaeffer. Uma dupla né, que, vai, que vão se puxar de uma outra maneira. Agora, se for destaque destaque pela história que aconteceu o Léo de Deus, né, como veterano da seleção. Mas revelação a dupla Breno Correia e Fernando Chefe. É, o Léo tem um, um, um apelo muito bacana porque o Léo, além de ter feito uma marca expressiva uh, melhor do que ele havia feito no mundial, né, ele ganha a medalha de ouro, ele, ele se torna o primeiro tricampeão da prova dos 200 borboleta, ele vai ainda ganha o bronze nos 200 costas eu acho que a, a, o desempenho do Léo ele é expressivo por toda essa o que se passou a forma de convocação e até mesmo pela pela pela lesão que ele passou né porque o Léo o Léo teve um mau troféu ao Brasil por uma lesão é, eu acho que o que vale a pena comentar também do Léo assim ele fez uns 55 90 no Mundial lá ele fez um 55 80 então ele conseguiu ainda melhorar ele tinha sido o sétimo no Mundial que é uma colocação é, respeitosa. A primeira final dele de 200 de borboleta, né? É, e aí ele melhorou, então ele foi um dos poucos atletas que melhorou no PAN e tinha uma pressão em cima dele, do a pressão dele, da família dele, da, da mídia, já que ele conseguiu essa, essa 18 oitava vaga, décima nona, nem sei. 18, oitava, vaga, tinha uma pressão aí da, sobre o Léo de Deus e acabou dando certo e melhorou o tempo no momento que quase ninguém melhorou, nem os mais jovens. É, e, e, e digamos, se a gente for olhar pra, pra 2020, né, o, o, a gente falou, as nossas chances, eu sou o 4% livre, o Bruno Fratos e a Ana Marciana. E, e agora vamos, vamos fazer o seguinte: quem você acha que daqui para o próximo ano, vamos apostar em uma pessoa que você acha que pode surpreender? Eu vou apostar na dupla, Breno Correia, Fernando Schaeffer, por dois motivos. Primeiro, pela idade e capacidade. Segundo, porque o 200 livre. Parece uma prova aberta, não? Totalmente. Sun Yang é. não é um natural campeão do 200 livre. Sun Yang não é. Eu acho o Sun Yang fantástico fantástico, mas não é o um natural campeão do 250. E, eu, por exemplo, o Fernando, ele, ele, mesmo não tendo feito a melhor marca pessoal dele, ele ficou a 8 centésimos do, do da final do Mundial, né? É. E se ele tivesse feito a, a marca dele, é. não só estava na final, como brigava até por medalha. É Uma confusão ali, então, é tudo misturado. Então, né? tipo, uh, 1,44, que eu acho que é um tempo plenamente realizável para o Fernando, ele está na briga por medalha, vai sair a qualquer momento, 44 dele. Né? E do Breno também, ele, ele tem é, potencial humano para que isso aconteça. E uma coisa puxa a outra. E a gente tem um garotinho novo aqui, o Murilo Sartori, puxando a, a galera de cima. Então tem um material humano novo que, que pode trazer expectativa boa para o ano que vem. E por último, para encerrar, é até um assunto assim, quase que... Uh, uh... Como a gente fica com o espírito em relação ao Pan-Americano? A gente comemora ou a gente fica preocupado? Ah, eu quando eu converso com australianos, eu já morei na Austrália e converso muito. A galera adora ganhar o Commonwealth Games, né? Então jogos da comunidade britânica. Só vale para eles. A gente nem sabe o que é jogos da comunidade britânica, mas o australiano fica tão feliz, o neozelandês fica tão feliz, o sul-africano fica tão feliz. Então o Pan-Americano tem que ser comemorado mesmo, que ele do do Nathan Adler, não um sem livre, numa prova tão nova, é para é comemorar. Então, basicamente, isso é muito simples, né? Fazer uma interpretação do que o Patrick fala. Eu, eu sempre falo isso mas que a natação, o PAN para a natação brasileira é o, é o como é o para a natação australiana. É. Então, é assim, é, é, comemora-se o PAN uma segunda-feira de olho em toque sem ficar entorpecido pelo que se passou em Lima, né? Muito longe disso, é. né? Todo mundo está ciente disso. Que bom. Gente, era isso! Estamos juntos. essa foi uma, uma, um rescaldo em relação ao PAN, passando aqui na Sweet Channel com o Patrick. E ele falou algo que é interessante, que nos próximos dias acontece o Campeonato Mundial Júnior, na próxima semana, em Budapeste, na Hungria. O Brasil sendo representado por 16 nadadores, são quatro meninas, 12 rapazes. Nossa única chance é o Murilo Sartori. Hoje, pelo balizamento, nossa única chance é o Murilo Sartori. Tomara que apareçam outros bons resultados, outros bons atletas que consigam... Marcas expressivas, hoje a, a chance está no legislatório. E aproveito para elogiar a transmissão de Fabiola Molina, de Tiago Pereira e Coach Alex durante gerente pan-americano. Foi excelente. Valeu, gente. Era isso. A gente se vê. Até uma próxima.